Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 367 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo como sempre, abrindo alas e essa semana vamos estripar o UFC 285, analisar cada detalhe. ...desse grande pay-per-view do próximo sábado... ...tem John Jones voltando, valendo cinturão peso pesado... ...Valentina Shevchenko defendendo... Chave Trachbonov, Bo-Nicol, entre outras estrelas... ...e estamos aqui, que milagre, que milagre... ...com time caseiro completo, completo por poucos minutos, né... ...porque as pessoas têm mais o que fazer do que participar desse programa humilde e chechelento... ...então é 15 minutos aqui, 20 minutos ali, lidando com estrelas, né, pessoal... ...o único mulambo agora sou eu e começo com ele Lucas Carrano Direto do Bahrein, Lucas Carrano Que eu acabei de receber uma crítica No sexto round, Carraninho E o, o rapaz dizendo que o nível Dos meus textos caíram muito Desde que você saiu, então por favor Volte pra escrever os meus roteiros, Carrano Tá, a coisa <risos> Fala Renato, amigos do sexto round Pois é, descobriram que eu era seu ghostwriter, né <risos> Passaram no, O público não perde nada, Renato Você achou que as pessoas não iam notar Que eu ficava lá escrevendo os textos Feito louco pra você e Amarrado muito... No Trabalho. porão da minha casa, né? <risos> é algo me alimentando, lá tinha três bolachas creme cracker para comer de manhã, duas à tarde e uma fruta da, da temporada à noite, era isso, aí era alimentação é, mas enfim, o pessoal percebeu é, tá difícil realmente manter e a sorte é que ainda o, a, a inteligência artificial ainda tá meio que ignorância artificial, né porque aí não dá para produzir textos com a qualidade ainda, mas vai chegar lá o pessoal fica tranquilo que o chat EPT tá, tá indo muito bem, eventualmente aí o Renato vai ter textos incríveis escritos pelo computador que ele vai poder escravizar aí também, vai ficar tudo tranquilo. E Carrano, como está a vida no Bahrein? É moleza, né? Quase num trabalho aí. Molezinha, pô. Cheguei de... Tá, teve um seminário, né? Na verdade não era um seminário, era uma conferência que aconteceu em Bali, lá na Indonésia, e eu fui pra lá na quarta-feira passada, cheguei aqui domingo, três horas da manhã, dez horas, eu tava batendo cartão já, cara. É, desse dia domingo aqui é dia útil, né? Mas é na sexta e o sábado que é folga, eu já consideraram que a minha folga tinha sido as três horinhas que eu pude passar na praia lá, então tá danado. Já estamos direto aqui, mas não não tem muito o que reclamar não, tá tá legal, o clima ainda tá bom, ainda não tá tá no inverno aqui, 18 graus, então tá, vai ser pior quando for isso, só que com 45 graus no verão, né? E temos ele aqui, o 01 do MMA, o nosso querido galã de Niterói, que também tá no caos, né? Mudança pra São Paulo, crianças pequenas matriculadas em escolas, Wi-Fi da casa que não funciona, a obra não começou ainda, como vai essa vida de transição, André? Bom, pelo meu áudio no podcast de hoje, vocês podem perceber que as condições aqui não estão ideais para a prática do, do trabalho podcasteiro, né? Então, um bom dia para todo mundo. Estamos aqui, como você bem disse, no meio, aqui no olho do furacão, uma confusão louca, mas o importante é que a família está unida, estamos todos juntos, então, todo mundo com saúde, então tá tudo certo. Já, já me instalando aqui em São Paulo e feliz de estar aqui, próximo do trabalho, criança matriculada, como você disse. Só alegria, meu camarada. Trabalho o está maravilhoso, feliz espírito leve. Pô, bom demais. Só tá faltando, só tô sentindo falta de treinar, cara. Porra, tô sem treinar jiu-jitsu um tempão, mas pô, a notícia boa é que eu vou treinar na academia de Mr. Demian Maia. Aí, porra, eu tô, tô bem demais, né? Olha que maravilha, o André, o pessoal já tá percebendo na transmissão não. do Fight Pass que tá criando o segundo queixo, né? Mas tá engordando, mas vai, vai emagrecer, vai voltar a treinar e <risos> vai. Como por isso mesmo, então, né, André? Eu fiz uma provocação, não levei a o, a sapatada de volta. <risos> não, cara, eu, hoje, rapaz, hoje, hoje eu sou um homem maduro, se fosse alguns anos atrás eu quebrava teu nariz na cabeçada, mas hoje em dia eu tô um cara tranquilo. Será que tá relaxado que o trabalho tá legal ou já se largou no ansiolítico porque a, a, a realidade é o contrário, André? Não, de jeito nenhum. Aqui trabalhamos com, com medidas naturais e, e yoga e meditação, nada disso, cara, nada disso. A medida natural que o André faz todo dia pra relaxar e diminuir a ansiedade, ele acorda de manhã, pega o app do banco dele, senta lá tranquilão, rola as três páginas de extrato, e aí, pô, não tem preocupação que cola não, irmão. Ô, oh, Carrano, essa piada seria mais engraçada se você ainda estivesse em Divinópolis ganhando em real, mas você no bar, hein, ganhando em dólar, essa piada é de rico pra rico, né? Aí ah, fica estranho, né? Eu te you depois de um of de And prostitutes. <risos> Bom, vou começar aqui de cima para baixo com as lutas principais, porque o é Lucas Carrano agora é um homem ocupado. Ele diz que. Hoje é, ele teve a, a, a pachorra de dizer, André, que tem set, nove minutos pro podcast essa semana, né? Então vamos, <risos> vamos falar de John Jones versus Ciril Gani. Carrano, você é um cara que sempre bateu na tecla aqui no Seis que John Jones é o maior da história do MMA. Só que não luta há três anos, vai pegar um peso pesado natural, um cara atlético, peso pesado, um cara nocauteador, inteligente. Gente, baita kickboxer e nunca lutou nessa divisão. Ele vai estar tá lutando com uma mochila aí de gordura e massa muscular que ele nunca lutou na vida. Um sobrepeso. Você acha que vai dar bom pro John Jones? Você acha que essa, esse bait aí do, do Cyril Gane dizendo que? Não treina a luta agarrada fora de camp, que é preguiçoso, é, é, é armadilha, é isca, ou de repente não tem jeito, ele vai entrar no salame mesmo? Então, Renato, é, eu realmente acho o John Jones o maior lutador de todos os tempos. E se fosse uma luta de retorno dele na categoria dele, por mais que a gente tenha visto ele passando né, por dois perrengues aí nas duas últimas atuações, eu confesso que não me pegaria tanto no sentido de ficar interessado mesmo, de achar que a luta vai ser maneira, de ficar curioso para ver o que vai acontecer. Porém, as circunstâncias dessa luta contra o Cyril Gani fazem com que ela seja, de fato, muito atraente e, e deixa essa dúvida. Né? A gente sempre fala isso aqui, não custa repetir. Ninguém quer ver baralho de carta marcada. Ninguém quer ver uma luta do John Jones contra o ou, sei lá, o Dominique Cruz, sabe? Você sabe o que vai acontecer. Você é, quer assistir uma luta, que você tenha um interesse ali e que haja uma possibilidade de qualquer resultado acontecer, nem que seja um único caminho que você fique esperando. E nessa luta, a própria situação do John Jones, a estrear na categoria nova, tudo isso que você citou. E, obviamente, o estilo do Ciryl Gani, que é um cara que também é muito alto, ele não é... é, é, é Obviamente, né? Um, um cara tão. Ele é mais forte do que o John Jones naturalmente, por conta de tudo isso, deve apostar bastante nessa força, mas também tem um estilo elusivo, movimentação é oriundo da luta em pé e tal. Isso dá um tempero todo especial para o combate. Com relação a, a essa frase do, do Gani Pra não deixar sem resposta Isso é uma das maiores cachorradas que, que eu me lembro de ter ouvido nos últimos tempos <risos> Sério? Porque, não acredita porra, não? Porra, bicho eu, eu tava vendo o countdown ontem Ele só tava treinando luta agarrada porra. A não ser que ele, ele ele esqueceu de combinar Com os caras que estavam filmando lá velho. Porque assim, ele contou a mentira E esqueceu de combinar com a galera que tava filmando É óbvio que aquilo ali é um recorte Mas nesse recorte eles pegaram ele treinando pra caramba Luta agarrada O Fernão Lopes, né, que é o, o técnico dele e também líder da equipe, empresário e tudo mais, falando sobre... O Fernando Lopes não é, é, é o treinador do Fluminense? Esse é o, é o Fernando Diniz, né, o rei ah. do tic-tac brasileiro. Entendi, Sim, O Claudio Lopes, que era aquele centroavante da Argentina, e o, o Fernandinho são os pais do Fernando Lopes da, da Pode procurar depois é no Google aí que você acha. Ah, legal. Mas, e engravidou? No... Quem, quem foi a, a esposa, no caso? Ah, alguém ia finalizar o outro lá, não deram conta de finalizar, acabou que saiu a gravidez masculina aí da história. É, o <risos> ferrou um palpite aí, em vez da gravidez bater no Rodolfo Vieira, bateu no, no, no Fernando lá. É por isso que o podcast é líder de audiência, né? Porque somos o único, os únicos que fazemos esse tipo de patifaria. No, mesmo, no meio de uma análise de luta, né? Favor. <risos> e era pra ser sério, né? Mas basicamente é isso, cara. Ele falou como, pelo passado e pelo histórico, que o, até a forma como o Gani chegou lá na, na MMA Factory, né, lá em Paris, eles basicamente focam o treinamento dele em luta agarrada e não tanto de uma forma ofensiva, como deu pra ficar claro <risos> na, na luta contra o Francis Enganou. Mas principalmente nessa troca de força Que é o que o John Jones obviamente vai tentar Explorar nessa né? cinturada Ele é muito bom nesse tipo de, de, de queda E, e o, o Cyril Gani Dificilmente tem técnica pra resistir Vai ter que buscar ali uma forma uma Fazer basicamente um treinamentozinho Bem perfeitinho pra, pra se defender Só do que o John Jones trouxer pra mesa Porque não dá pra compensar aí 20, 25 anos de, de Diferença de gabarito aí dos dois nesse, Nessa área do combate não Ô André, e aí, aí? Cyril Gani e <laughs> tá mandando caô, tá querendo ludibriar, que é preguiçoso. Ele não tem cara de ser preguiçoso, não, né? Não é. Tá querendo enganar a gente, ou é verdade, John Jones vai botar pra baixo e correr pro abraço? Olha só, acho que tem duas coisas que a gente pode tirar daí. Primeiro, como diz meu amigo Thales Leite, ex-UFC, a vida é um blefe. Então, eu tô junto com o Carrano. Eu acho que isso é um blefe, né? Uma jogada dele, pra poder tentar ludibriar o, o amiguinho. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, é o John Jones, e o que o John Jones costuma fazer é te vencer onde você é melhor, então não se espantem se o John Jones no início principalmente transformar em uma luta sangrenta de kickboxing onde ele vai botar uma bolha de ar no cérebro do, do Gunny, tipo assim ó, te bato bater nele cinco rounds assim, ou tentar né. Mas ele consegue, você acha que ele é tecnicamente bom pra isso, vencer o, o John, Gunny em pé? O John Jones? É. Acho, claro que acho. Acho. Gente, é o John Jones. Vocês estão esquecendo quem é, é um o... É maior. É né? Eu duvido não, cara, André, dele fazer mas isso. É? Mas o risco, risco que, que ele tá é... correndo aqui não é igual no meio pesado, né? Uma patada do Cyril Gani não é a mesma coisa de uma patada de qualquer... Talvez tirando o Anthony Johnson aí de ninguém do, dos 93 quilos. Tudo bem, mas a gente tá falando com um cara que tem um ego, meu amigo, do tamanho do, do Empire State, cara. Mas o ego dele não vai, vai levá-lo pra, pra cova? Não sei. Sabe qual é a graça disso tudo? É que a gente só vai saber disso no sábado quando ligar a televisão e ver a luta dos dois. Isso que é maravilhoso maravilhoso, quando a porrada comer. Mas eu não excluo essa possibilidade do John Jones querer trocar com o Cyril Gunn pelo menos por algum tempo e assim, bater, machucar e aí depois botar o plano dele de, de derrubar. Claro que corre o risco, mas eu, cara, em se tratando de John Jones, eu não duvido de nada para o bem e para o mal. Inclusive, não duvido se der alguma merda nesse meio do caminho, no caminho entre o hotel e a, e a arena, e, e a luta não acontecendo. Sério a mesmo. Não eu só o acredito... caminho que... do hotel, ele agrediu um, uma moça de, de, de vida difícil? É, sei lá, bicho. Ele ligar ele... certo, lado errado, fala falar... Não, não vamos aqui não. Entra, ah, entra, entra ali naquele... Entra no cassino. Não hum. vamos lutar. Sei lá. Mas assim, eu não duvido de nada do John Jones. É o melhor de todos. É um cara sinistro o melhor que eu já vi na minha vida e... Eu acho que vai ser um... O André, o André tá preocupado do John Jones fazer que nem a professora Santana da novela e começar a beber os vidros de shampoo, de shampoo de perfume no quarto porque tá em crise de abstinência. É, sei lá, cara. É, o André imagina no Fight Pass na, no próximo sábado tendo que anunciar que... Alexa Graça e Valentina Tchernko é a luta principal, como na semana passada, no sábado passado, pois, né? Cara? Dois, dois, é semana seguida, né? É, exata, pô, cara, Deus queira que não, tomara que não, que, porra, essa luta é muito, muito, muito aguardada, né? É um pouco mais aguardada do que Krilov e Spence, né, senhor? Um pouquinho, né? Mas aí, pergunta pra vocês, algum desfecho deixaria vocês chocados? Tipo, ganhe nocaute em 30 segundos ou é John gravização. Jones? John Jones bota para baixo, fácil, mete o cotovelo e acaba a luta em 30 segundos. Alguma coisa deixaria vocês chocados? Se o Gane finalizasse o John Jones, isso me chocaria. Ah, tá. É, mas é improvável, né? É, só isso. Ou de resto, qualquer resultado pode acontecer. É, vamos... Cara, eu ficaria assim, ó, eu, eu entendo que a finalização do ganho, do obviamente, é, seria o, o cenário, entre todas as coisas que podem acontecer, é a mais absurda, né, dentro dessa luta, acho que não... É, tem possibilidade? Tem, pode botar uma mão ali, acabar balançando o cara, nunca né, tomou um pancadão num peso pesado e tal, e acabar sobrando dando uma bobeada. Ok, mas tirando isso, pra, pra, pra falar dos resultados que são possíveis, mas se o John Jones vencesse muito rápido, eu ficaria surpreso também, porque não é característica dele, nem na categoria de baixo. Ele sempre foi um cara que por mais que ele tenha vitórias no primeiro round, no segundo round também, ele sempre é um cara de dano muito acumulado, né? É, e ainda bem que eu falei dano muito claro, né? Porque senão foi dano muito acumulado, enfim. Ele hum... é um. Ele sempre foi um cara. Ah, cara, não levanta essas bolas. Segunda semana no Bahrein, ele vai dando cada vez mais pinta, hein, André? <risos> eu falei o John Jones, cara, ele é que é o dano acumulado, enfim. É, ele... Mas enfim, é, é, o ponto é esse. É que ele é, é sempre, mesmo a finalização dele sobre o Vitor foi graças a, a acúmulo de dano. O, a, a vitória sobre o Liotto, né, fora, fora todas as outras é, é, que foram na decisão. Eu ficaria muito surpreso se viesse uma vitória extremamente rápida, não acho impossível. Mas dentre os cenários que são mais prováveis, para a gente não ficar muito no óbvio aqui, essa seria uma que me deixaria com os olhos bastante arregalados. Olha, é, acho que todo mundo está aguardando muito, né? 10 anos que john John Jones disse pela primeira vez que iria para o peso pesado talvez aí fora o McGregor é a chance do UFC capitalizar com um, com um, um lutador, né? uma grande estrela, é, criando rivalidade, de repente trazendo um enganou de volta mais para frente. Vamos ficar bem de olho. Mas esse card, pessoal, ele tem ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete lutas excelentes abaixo de John Jones e Sirilgan. Eu vou citar aqui para vocês. Vivier Araújo contra Amanda Ribas, lutão. Derek Bronson contra Dricos Duplessis, lutão. Cody Garbrandt contra Travis Jones, né? O Cody Garbrandt é ex-campeão, sempre interessante. Bo Nicol, no card principal, contra o Jamie Pickett. Bo Nicol 3-0, né? O, o fenômeno do wrestling americano. Matheus Ganrot pegou a luta em cima do laço contra o Jalin Turner, substituindo quem que ele está substituindo? Dan, Dan Hooker. Dan Hooker, exatamente. E aí, Geoff New contra Chave Trachmonov, luta importantíssima, até 77 quilos. E Valentina Tchavtchenko contra Alexa Grasso, Valentina e Alexa Graço tem alguma graça, André? Ou a, a, a, a Graço está na graxa? Palmas. Palmas. Caralho. Por isso que eu aqui quero deixar claro para o amigo que escuta o podcast que fui eu que escrevi esse roteiro aí desses repletos trocadilhos. É verdade. E você vê que é bem diferente do que o Renato tem feito nos últimos dias. Não, não. Eu acho que não dá para Graço não. Acho que sendo assim direto e reto. Acho que vai ser mais uma que vai bater no topo da montanha e vai voltar. Eu ficaria mais chocado se, o, se a Alexa Grasso ganhasse da Valentina Shevchenko do que se o Ciro Gani finalizasse o John Jones, sinceramente. É. Até pela. A essa Graça é uma boa lutadora, mas ela mostrou muita fragilidade no jogo dela. E, pô, pra ganhar da, da Valentina, ela tem que bobear e. e nossa, não. É, é, é, essa é daquelas. Esse é aquele tipo de luta que eu falei. Que, a gente pode lembrar dela daqui pra frente, porque, pô, foi o dia que a Valentina foi destronada, etc e tal. Mas a antecipação, Nessa né, venda prévia, é de uma, por um massacre unilateral. É difícil até é. de ficar animado pra um combate desse. Pois é, o, o, o André. As três derrotas que a Graça tem na carreira são pra três Grapplers, né? Ela Perdeu para Felice Heerig, né? Além da Tatiana Soares e da Carla Esparza. É aquela luta que a Valentina é melhor em pé e que se quiser botar para baixo, se bobear, sobra também, né? Ou tô maluco? A Valentina é o é, núcleo é favorito em todas as frentes, né? em todas as instâncias, nesse combate contra a Graça. Agora, vocês podem me julgar. É, não sei o que o Carrano acha disso. Deixa eu passar a bola pra você, Carrano. Não sei o que você acha disso, cara. Mas pelo que eu vi da, da Tatiana Soares, sábado agora, voltando, é uma que se continuasse nos 57 quilos, né? ela já disse que vai voltar pro Palha, é uma que daria daria caldo aí, daria pano pra manga e trabalho pra Valentina, hein? Cara? Com aquele jogo ali, né, não? Cara, pois é, eu, eu, eu vi a luta, porque eu tava bastante ansioso até pra volta da Tatiana Soares. Uma pena, né? Foi completamente é, amaldiçoada por lesões e problemas físicos ao longo dos últimos anos. Praticamente não lutou Fez essa luta com 57kg por uma questão circunstancial Porque tava voltando de um hiato muito longo Mas eu concordo com você, cara Valeria manter essa carta na manga Porque pelo menos ela traz algo pra mesa que pode oferecer risco à Valentina. É, eu confesso que não acharia um absurdo a Tayla ter batido a Valentina naquela luta, inclusive tem uma questão ali de julgamento que a gente falou que é, é, inclusive recentemente foi julgado ao contrário, né? que a, a fizeram um, que o um round que a, a Tayla passou nas costas, mas não estava é, muito ativa, eles acabaram dando esse round para Valentina, ela, aquela coisa, né? existe um, um viés ali em favor de quem já está com o título, enfim, tudo mais, mas tirando a, a, a Tayla nessa luta específica que ela fez, é preciso algo muito sobre é natural e assim, você tem que ser muito acima da média para poder superar a, a, a Valentina e que é uma judoca de, pô, muito boa que tem a trocação que pô, dispensa comentários, é difícil achar muita brecha ali pra jogar, manda que venceu a primeira mais tranquilo, né? A segunda também comeu um pouco de aba já mostrou isso. Mano. Amplamente considerada a melhor de todos os tempos e passou um perrengue desgraçado. Não teria realmente que ter algo assim sobrenatural, pelo menos. Mas eu ainda acho que a, a Tatiana Soares poderia fazer frente, mas entraria ainda como zebra. Sabe? É, seria um bom nome, não sei o que você pensa. Você acha que, pô, não, tem um caminho ali muito fácil pra ela, mas eu, eu acho que assim, você chegaria como zebra, mas seria uma luta que eu, eu acharia mais interessante do que, por exemplo, essa da Graça, que eu acho que, pô, cara, é, sem graça. É, né? a gente fala Fala isso pra queimar a língua. Sem graça, então? Sem não. gracinha. Preciso de um roteirista, tá vendo? Que já é, não tem é, mais é, o é, punch. A... Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Ah, André, uma dúvida aqui. Você sempre também foi muito entusiasta do menino Shavkat Rakhmonov. Não tem como não ser, né, André? 16 vitórias, 8 nocautes, 8 finalizações, já com os pés dentro do UFC. Pô, pelo menos há, há, há quatro lutas. Mas ele vem do um evento grande na Rússia, que é o M1 Challenge, que ele nocauteou todo mundo ou finalizou, né, como sempre faz. Não dá para esperar. Ele é muito grande para categoria, muito completo e vai pegar um desafio duro que é o Joff New. Nocautear brabo, venceu o Santiago Ponzinibio, nocauteou o Vicente Luke, não é, é, é molezinha, mas Jaque ah, é o favorito, né? É, eu concordo contigo, e o que me espanta um pouco no, no, no chave, cara, eu não vejo brecha no cara. Esse é o lance, né? Eu vejo ele errar. Pouquíssimo, quase nada. Então isso espanta um pouco quando você vê um cara que, que tem aquela presença que ele tem, que é um cara que é, é, faz aquela tese do monstros não falam, né? O cara não fala inglês, silencioso, aquela cara introspectiva, grande pra categoria, e com esse cartel invejável, e que quando tá ali lutando, o cara praticamente não erra. E esse jogo do MMA, ele é um jogo de quem erra menos. Então se você erra pouco. A chance de você ganhar é grande. Eu acho que contra o Geoff New, que é um cara que tem a mão pesada, o cara tem nove nocautes de 15 vitórias, mas eu não vejo uma frequência boa para o Geoff New. Claro que veio de vitória sobre o Vicente Lucas, Ponzinibbio, como você falou, está numa boa fase, mas eu acho que é o claro, é o claro casamento do, do lobo novo, né, do leão novo ali faminto para essa troca de guarda com o Geoff New, que é um cara que, que pouco se apresenta, né, inclusive pouca gente aqui do podcast, não, não vou dizer pouca gente que a galera aqui é hard, mas com certeza algumas pessoas aqui da nossa audiência nem conhecem o Geoff Neal de tão pouco que o cara luta, então eu acho que o Chave, sou mais o, o Chave nessa aí, eu vejo esse cara disputando o cinturão, não vai demorar muito, hein é, ele tem frequência baixa mesmo, lutou uma vez em 2022, uma vez em 2020 é mais assim, ele, por exemplo parou o wrestling do Bela Mohamed ele nocauteou o Mike Perry e o Vicente Luque, são porradeiros, ele não, ele não é tão completo, ele não tem o jogo do Rakimonovi, claro, eu só não acho que ele essa carne assada aí que tem não. gente que acha que né que ah, o chave cap com o vai cumprir tabela não é bem de assim jeito, de jeito nenhum Simplesmente o cara é o sétimo do ranking. Ele está à frente do ranking, inclusive, que o Mon9 Um cara muito mais experimentado, experiente, já tem mais, muito mais tempo de queijo de ali dentro do UFC. De jeito nenhum é. Mas se você botar ali armas contra armas, eu não vejo o Jeff Neal com o jogo, por exemplo, para brecar essa subida do Mon9 Eu acho que para brecar o Mon9 a gente tem que olhar para cima, aí é só aqueles caras estão da nata ali. Para mim é do, do Gilbert Durim para cima, cara. é Top 15, top 5 aliás. É Durinho, Belal, Kimaev, Koube, Camaru e Leon, né, eu acho. Oh, eu acho que o Rakimonovi mata o Belal, hein? Ele estrangula o Belal. Já estrangulou o Belal, André? Não, não, não, não, não. não. Nunca, nem nunca, nunca, nem é. conheço o Belal, nunca nem vi. É, e aí eu queria falar também, André, do Bo Nicol, né? Porque acho que pouca gente tem tanta expectativa em cima como o Bo -Nico, né? Porque se, se você olhar para o currículo dele no wrestling, em quatro anos na universidade ele foi tricampeão da primeira divisão da NCAA e uma vez vice. É um currículo, assim, para o pessoal que não acompanha muito o wrestling, é comparável que o Sanderson, que é o maior wrestler da história do colegial americano, que é tetracampeão da primeira divisão da NCAA ele. Foi o melhor do mundo é, sub-23, ele foi campeão nacional, ele ganhou três Big Ten Championships, né, que é, que é um encontro muito, muito importante no rush americano. Ele não esteve na, na, nos últimos Jogos Olímpicos porque ele perdeu é, uma luta muito parelha, muito apertada pro David Taylor na final da seletiva americana e o David Taylor foi o medalha de ouro nas Olimpíadas de 2020. Então, assim, é um cara que já tá treinando aí há três anos jiu-jitsu. O jiu-jitsu dele a gente viu pelas finalizações não é a justiça de iniciante, né? As transições e tal. É... Deu knockdown nas lutas que fez. Assim, é... o, o, o potencial do Bon Nicol é uma daquelas coisas assim absurda. não tem teto. E vai pegar um rapaz que tá prestes a ser demitido, né? Quatro derrotas em seis lutas. Ah, deram um cara aí pro Bon Nicol. É, mas ele tem três lutas profissionais, né? Você espera muito do Bon Nicol ou de repente vamos com calma que tá iniciando? A gente já viu. Trem descarrilhando de parecido. É, assim, primeiro que wrestling não é MMA, ponto, né? Tem três lutas. Ah, porra, um monstro. Peraí, peraí, peraí. Ele lutou com John Noland no IFC, lutou com Zachary Zachary Borrego e com Donovan Beard, ambos no Contender Cirrus. Então, assim, ainda não me disse nada, me desculpe, não me disse nada no MMA. Essas três lutas aí... Já tá né? falando em finalizar o Poatan hein? Então, cara, eu acho que peixe morre pela boca e língua é bom com batata, já dizia minha avó. Eu iria com calma, cara. Não é porque o cara é super credenciado no wrestling que ele vai ser o próximo campeão peso médio do UFC, sabe? Acho que a gente tem que ir devagar, luta luta. Eu acho que fala muito pro que mostrou... E eu não gosto desse caminho da falação. É um gosto meu. Acho que você tem que provocar, tem que pedir luta, sim. Mas aí você, com, com Z, porra, lutando no Contender Series, nem estreou no UFC ainda, pedindo, falando que vai bater no campeão, eu acho que tem que ir com calma, entendeu? Acho não, que não, não, não falou que vai bater, não. Falou que a é luta é fácil pra ele. Porra, é muito pior do que, do que vai bater, né? <risos> Porra. Pois é. Então, mas assim, tô, eu tô curioso para a expectativa. Eu acho que ainda é um teste escolheram um cara na medida pra ele, né? Botaram um cara 13-8, como você disse aí, que tá prestes a ser, a ser demitido, mas é um cara experiente. É um cara experiente, é um cara com muito mais lutas que ele três vezes mais luta que ele quase, então eu tô curioso para ver o que que o senhor Nickel vai trazer para gente. Possivelmente esse cara não tem nenhuma defesa de queda, né? O, o digníssimo Jamie Pickett, né? Aí é, mesmo, mesmo se tiver é difícil parar, né? André? A gente tá é, falando é. de, né? É do tá altíssimo. um né? cara que poderia ser campeão olímpico, né? É nesse patamar. É. É, duas lutas que eu acho curiosas aqui pra mim é o Jalin Turner contra o Matheus Ganrote, porque mudou completamente o adversário pro Jalin Turner. O Dan Hooker, striker, defesa de queda problemática, e o Ganrote é um puta de um grappler, né? Wrestler, faixa preta de jiu-jitsu, pô, já lutou a DCC e tal. E o Jalin Turner é muito grande, né? 1,90m pra peso leve, a tarântula, vem de cinco vitórias consecutivas, é, finalizou um striker na última rodada, o Brad Riddle, ia pegar outro striker que inclusive treina com o Brad Riddle, né? E agora vai pegar um puta de um grappler, né? Você acha que é pior pra ele? Porra, com, com, com todo respeito, eu acho que o, o Jalen Turner se ferrou nessa, cara. Pô, eu acho que o, o Dan Hooker tava na medida pra ele, apesar de estar tá abaixo que ele no ranking, mas era um lutador que tem um certo nome. Vai pegar o Gambrô, cara, que eu acho, porra, pedreiríssima, cara. Pedreiríssima. O Gambrô, porra, duro pra caramba. É, se o Gambrô tiver bem treinado, né? Porque, porra, é, é verdade, tem esse ponto, né? Ele vai... E, e assim, pro Tanner é aquilo. Ele pegaria o um Hucker abaixo dele no ranking vai pegar o Gunnarow, que tá acima, né? Sétimo colocado. Então, e, e não tá vindo de quem, né? Lutou tem, já tem, algum, tem pouco tempo, né? Foi contra o Darius, última luta do Gunnarow, foi isso? Foi, perdeu. Sim, perdeu. Então tem esse ponto, né, a favor do Turner. E vamos ver, cara, mas assim, com certeza pegou um cara muito mais difícil, porém, se ganhar, né, Renato? Dá aquele salto gostoso, né, cara? Aí ele escreve o nome dele de vez na categoria Peso Leve, e o ganhou, cara, porra, ladeira abaixo, né, bicho? Porra. Luta que eu tô contigo, cara. É uma luta que eu tô também curioso pra ver, cara. Muito por conta desse casamento de situações dentro da categoria. É, e uma típica troca de guarda, a gente vê em Dricos Duplessis contra o Derrick Bronson, né? É o décimo do ranking, que é um cara ainda é, é jovem, 29 anos, o solo africano, contra o Derrick Bronson, que é o quinto com 39 anos e que já tinha dito que ia se aposentar, mudou de ideia. Agora não vai se aposentar mais. É, é. Se o Duplessis dá um sapecão no, no Derrick Bronson e ele é favorito para isso, a gente vai ter um top 5 muito interessante no peso médio, com Poatan, Adesanya, Robert Whittaker... Dicos Duplessis e Marvin Vettori e Canonier. Cara, ah, aí você tira o campeão, borrachinha também, tá ali é, perto. É, é uma renovação legal, hein, André? Muito, cara. A gente cantou essa pedra um tempo atrás, né? Em podcast aí que a gente gravou. A gente incluiu o Sergipano nessa nossa renovação. Sergipano cantando. Que, que, um que, que dor, ver. hein, André? Que dor, hein? Foda, é. Foi foda. Mas, cara, luta é isso, né, cara? E o Brandon Ellen mostrou o valor, né, cara? Lutou pra caramba, matou o jogo do. E do é Sergio. outro que tá chegando forte. É outro que vai estar, tá, daqui a pouco, pode ser que ele pegue o lugar do André aqui no ranking, é outro que vai estar tá brigando para chegar nesse, nesse topo. Bicho, e ainda tem a subida do Kimaev, cara. O que mais vai 84, olha que, olha que topo de montanha nos 84 quilos, cara, sinistro meu irmão, sinistro. Ainda tem outros brasileiros chegando aí, o Borralha, a galera, né, cara? O blindado voltando, pô, muito bom, cara. E eu acho o Duplesi um lutador exuberante, cara. Gosto de assistir porradeiro, agressivo. E eu acho que vai, vai dar aquele salto ali de décimo para quinto. O Derek Bronson já não tá nessa fase. Mas eu... também não é, não é molezinha, né? Não é carne de jeito nenhum. Não é carne assada. Mas é um casamento que eu acho que é ruim pro Bronson cara. Eu acho que é ruim. Acho que o Duplessy tem tudo pra nocautear o Derek, inclusive. É verdade. E a gente Bra... estava tão animado com o Brasil no peso médio, já deu, né? Robocop, Muniz e o Borrachia pode sair, pode ter um, ba... um baita ducha de água fria. Vamos, vamos ver é, se... É, mas assim, tem o Caio Borralho, que está com luta marcada contra o Mihal. É o Alex Hulk Zipo. que venceu o Robocop? Tem o Hulk que venceu o Robocop, exatamente, que é outro brasileiro que está subindo. E tem a volta do, do Bruno Blindado, né? Sim. O Blindado vai voltar, que é um cara que a gente tem sempre que, que apostar as fichas ali, que é um cara muito especial muito duro. E, assim, derrotas e vitórias fazem parte, né, Renato? A gente não vai, a gente fica nessa, mas, porra, não vai ganhar sempre, né, cara? Vai perder, vai ganhar, normal. Exato. Deixa eu ler algumas opiniões aqui dos membros do canal, os Rashers All American, rapidinho pra gente embalar esse podcast. Ó, o João Ferreira tá dizendo aqui, desafio do Jones por ordem de dificuldade. Um, se manter longe de problemas em Las Vegas antes da, antes da luta. A gente contou isso já. Dois, não ser preso depois da luta. Três, bater no Gani sala Porra, bater no Gani é o mais fácil? O o Peter Gamer, mais uma vez nós sendo, nós sendo privilegiados ao ver um dos maiores todos os tempos lutando. É aquele negócio, né? Não tem muitas rodadas pra ele. Então, aprecie se você é fã do John Jones. O Felipe Caldas, nem sabia que ia ter outras lutas. Já decretei feriado nacional lá em casa na madrugada de sábado pra domingo pra ver a volta dos cotovelos de John Jones. Pô, e esse cara tá maravilhoso, hein? Pode assistir mais cedo. Pode, pode, pode conectar lá a partir de sete e meia da noite que a gente já vai estar tá no ar. Felipe Silva, Hack Monó é um monstro. Ninguém para esse homem com 77 quilos. Engraçado, André, que eu, eu tenho um vídeo do do Hansad Kemaev, né, é, na Tailândia, que ele tá lá, aí o rapaz falou nome de lutadores, nome de lutadores, e ele respondia com uma palavra. Aí ele fez a promoção dele, né? Tipo, Kobe Covington, palhaço. É, Leon Edwards, luta fácil. É, é, Poitain, menino, menino medroso, alguma coisa assim. Aí o cara falou 9, ele põe um lutador. É, você vê. É, não, esse, esse é diferente. Tem uns caras que são diferentes, né? Tem uns que a gente bota a estrelinha ali de diferente e o chato fica até um desses. Diego Poli, Bate na madeira, Diego Poli. Doping de Jones descoberto na sexta. Malhadinha, convocado de última hora e bota o Gani pra baixo. Mais uma lenda do peso pesado brasileira consagrada. É consagrado. Uhum. O Dana White, só pra deixar claro, ele disse que tem um lutador de sobre Aviso, tá? Alguém que vai lá bater o peso, um substituto. Ele não Francis quis. no enganou. Francis enganou. <risos> Ele não quis revelar quem era, mas vai ter alguém, sim, caso o John Jones sucumba para Las Vegas, né? Cleo Lima, a grande pergunta para mim é se o John Jones realmente tá afim. Falar é uma coisa, mas apresentar resultados é outra. Tem alguém que. <risos> John Jones não apresentou resultado, então, André? É, pois é, pois é. é Felipe Prado. John Jones me parece lento e enferrujado nos vídeos de treinos, mas é, é difícil duvidar dele. Assim, é peso pesado, né, gente? Ele está 15 é. pesados mais leves. Os adversários também não são o, o Lioto Machida. Né? E aquilo, né, é o John Jones. A gente tem que esperar ele entrar no octógono para poder realmente fazer qualquer análise, porque é um cara que pode mostrar ali a performance da vida no peso pesado, né? Ainda tem essa. O cara é um gênio. é Eric Augusto esperando o Jones tentando derrubar o ganho mais rápido que o que Maiev fez com o Holland. Você não aposta nisso não, né, André? Você acha que ele vai tentar o, o concurso de macheza. Renato, eu acho improvável. MMA Trader, teremos vitórias dos tre... de três dos melhores de todos os tempos: Jones, Valentino e Rakmonov, Olha só. Olha só, hein? Esse é. aí é o Pacheco. É o Felipe Pacheco, pô, Grande Felipe, beleza, MMA Trader. Pô, rapaz, já tá botando. Uma... Hypô, hein? Hypô no Rakmonov aí, o Filipão, velho. é José Antônio C. Martins, só queremos saber em quem o Drake vai apostar dessa vez. O Drake perdeu 400 mil dólares ontem no Jake Paul e já havia perdido um milhão. No, no Adesanya contra o Poitão. Mas pra ele também não machuca, né, André? É, de pinga pra ele. Tá, tá ali junto com o Carrano ali no, no, no, nos dólares ali. O Bruno Marujo está dizendo que o Ganho está preparando a Arapuca pro Jones. É Não é possível que ele seja esse... Que ele não tenha treinando. Pô, não é possível, né? É difícil acreditar que esse cara não esteja psicopaticamente defendendo quedas há muitos meses. Não, não, não quero acreditar nisso. Ele é monstro, hein, cara. Ele é monstro. Ciril Gani é monstro, hein? O cara é o bailarino da porrada, o bailarino da violência. O cara se movimenta igual um peso médio, erra poucos golpes, o cara é muito preciso. Peso pesado legítimo. É o Sagate, né, cara? Ele é o Sagate lá do sem, sem tapa-olho. Ó, só mais duas aqui. O Shannon não tá dizendo que a Valentina morre de todos os tempos, e sim, ganhou a segunda luta com a Amanda. E o Kaique Dutra, João Jones, vira Daguestanês e tira sua primeira vitória no peso pesado. O pessoal achando que ele não tem como trocar com o Cyril Gani, né? É, o Bruno Lemos dizendo, estejam prontos para Cyril Nurmaganedov. Ah, é. gostei, aí. gostei. Qual o nome dessa fera aí? Use na transmissão, é Bruno Lemos. Bruno Lemos, né? boa, Bruno. Como é que é Cyril? Nurmaganedov. Nurmaganedov. Nurmaganedov. Boa, gostei. Então, beleza. Ó, só pra terminar, o Eric Chandler. Chandler. Meu Didim vai no Gane, Valentina e Raikmanov. Olha o trio combo dele. Now you are the biggest pussy you ever seen, for sure. É isso. Meu querido Carrano, um grande abraço pra você. Uma semana repleta de bênçãos aí no Bahrein. É, temos um recado, um abraço da cobrinha. Agora você faz o que você quiser, né? Agora é virou. Virou patrão. <risos> Temos sim, Renato Abraço da cobrinha essa semana Aproveitar que a gente tá falando do, do pay-per-view Do próximo sábado, eu tava assistindo, comentei né Tava assistindo o countdown, é só um, um detalhezinho Que eu pesquei ali, que pô, não que o Ciril Gani Esteja muito melhor de companheiros pesos pesados Pra treinar, mas eu achei muito engraçado O que o UFC fez, que foi uma, uma montagem, que era com o John Jones assim, assim O pessoal que vai acompanhar, né, tá vendo No, no Fight Pass aí, vai acompanhar também No YouTube, também do UFC tem é, E aí o John Jones sentado, o pessoal jogando sinuca ali Ele falando que ele reuniu é, a nariz Mata do, do peso pesado pra ajudar a treinar. E aí pegaram o Jorgen de Castro, é, o Deus Walt Deus. Harris, e eu tô querendo lembrar quem é o cara do belator tá. Altão. É... é, eu esqueço o nome dele, mas é um do belator também, Altão, que é, tipo, ganha uma, perde outra. Bicho, os caras, tipo assim... O, dois deles vindo de duas é, de, tudo com cartel negativo no UFC e, e com derrota pro digníssimo Greg Hardy, ainda por cima e o pro coitado do Walt Harris, que eu não vou zoar muito, porque pô, tem uma questão aí família, história de vida, uma parada aqui no... mas que também, pô, não ganha de alguém relevante aí, Deus, Deus sabe quanto tempo. E aí, mais uma vez, não é que o Cyril gani esteja recheado de pesos pesados de altíssimo nível pra treinar, mas eu achei muito curiosa a forma como eles colocaram como se fosse, porra Avengers Assemble, né, como se tivesse juntado assim, o, o all -star team dos pesos pesados, e aí chega lá pô, yoga de Castro na frente, é brincadeira só, só, então fica na parte da cobrinha só baranga do peso pesado, né, reunido é, porque, ficou essa, eu tô tentando não ser tão ácido, né André mudar um pouco, mas você, puxa você força a mão. E é isso. Então fica um abraço da Cobria para esse momento aí, um tanto quanto estranho que aconteceu. Um abraço para você, Renato, André, e claro, para todo mundo que, que acompanha o podcast Sexto Round. A gente se vê semana que vem com a, a análise de tudo que a gente falou certo, né? Tudo que a gente errar aqui nesse podcast, eu vou assistir completamente. Semana que vem. André, um grande abraço, meu querido. Boa semana para você, semana movimentada, evento importante do UFC aí para você transmitir. Temos aí o abraço do Pachequinho, Chequinho, sua despedida. Temos, temos sim. O um abraço do Pachequinho dessa semana. Vai para o brasileiro que brilhou. Nesse fim de semana, Augusto Sakai venceu o... na decisão, livrou ali o pescoço da... da guilhotina, né? E ficou muito emocionado ao fim da luta, né? Passou por altos e baixos e estava vindo de quatro derrotas. Então, parabéns a Augusto Sakai, os outros brasileiros, o André Sergipano, Pano, a Gabriela Fernandes e o Rafael Alves acabaram que não venceram nessa noite, né? Então, fica aqui o meu registro, parabéns ao Augusto. E o um abraço para a audiência vai para o Lucas Uriel. Lucas Uriel Previdir lá de, no Paraná... Olha que história bacana, rapidamente, Renato. O cara era estagiário, tinha um, tem um filho, estagiário, a grana era curta, e ele não conseguia ser membro do canal, do sexto round. E aí ele foi chamado, rapaz, para um concurso, lá no Tribunal de Contas do Paraná, para assessoria... Opa! Do agora tá recheado, hein? Poço cheio da bufunfa. Que, qual foi a primeira coisa que ele fez? Qual? Assinou, o sexto round virou membro, cara. Virou membro, o primeiro salário pau. Primeiro salário do, do Lucas, ele foi lá, virou membro e mandou essa mensagem aqui e tal. E, enfim, parabéns ao Lucas aí pela, pela história de vida e mais um membro. Seja bem-vindo, né, Lucas? Tamo juntos e um beijo pra todo mundo. Semana corrida, Fight Week. Porra, que evento 285, hein? Nossa, já teremos uma... vender o peixe aqui, Renato? Claro. Sexta-feira no Fight Pass, nosso resenha UFC, uma da tarde. Eu, Minotauro e Carlão, vamos fazer um bate-papo especial de John Jones, hein? Vida e obra de Jonathan Dwight. Jones, e aí a gente entra no ar no sabadão com o UFC 285, e temos vários outros eventos no UFC Fight Pass, se você ainda não assinou, assine já! Beijo no coração. Exatamente. Ele que, o Lucas, que virou membro agora, terá acesso ao podcast Dois Anões e um Queixo na semana que vem. Live dos membros, na, na, na verdade, live dos membros semana que vem. E o podcast na outra semana. Conteúdo exclusivo para os membros desse humilde canal. Um grande abraço a todos e até a próxima edição do podcast com o resultado. Será que John Jones será, se, vai se cimentar como o maior de todos os tempos ou não? Aguardemos. Tchau, tchau. <risos> Oh!